Olá, pessoal. Meu nome é Priscila. Eu fiz o programa Prazer e Voar do Rogério Peixoto semana passada. É... Eu tenho bastante fobia de avião. É... Fazia dois anos que eu não viajava. Antes eu conseguia viajar, mas a fobia foi aumentando drasticamente. E fazia dois anos que eu não conseguia entrar no avião. Cheguei a comprar três passagens e não apareci no dia para embarcar. Depois que eu fiz o programa e também depois que eu mudei vários pensamentos e me forcei a mudar minha atitude, é, algo muito legal aconteceu que eu acabei de chegar de viagem, fiquei uma semana fora do país e devo muito ao programa Prazer em Voar. Eu fiz o programa quinta-feira passada e viajei na sexta. Muitas coisas no programa me ajudaram, né? Como respirar melhor, direito, como tentar manter o estresse é, controlado, como tentar se controlar no voo, é, os exercícios para mudança de mindset, os exercícios para a mudança daquilo que não está bem dentro da gente. Estou é, muito feliz com o resultado. Tô cansada, porque o voo foi de madrugada e eu tô aqui ainda em Guarulhos. Tô esperando o meu ônibus para ir na cidade, porque eu sou de Campinas e eu tô em Guarulhos. Mas eu estou muito feliz, com certeza eu vou viajar mais. E toda vez que for necessário eu vou retomar todos os ensinamentos que eu tive desse treinamento. Então, quem estiver ainda com dúvida, Acesse o treinamento, converse com o Rogério Ele é super atencioso Ele me ajudou bastante Sou super grata, gratidão pra você, Rogério Muito obrigada E muito legal também Além, né, da... Do eu ficar feliz comigo mesma porque além de tudo eu fui sozinha né eu nunca tinha viajado sozinha e, e eu nem me imaginava nos últimos tempos viajar sozinha e de avião né e as pessoas não sabiam que eu ia viajar só minha família e o legal foi a reação de quem sabe do meu do meu trauma fobia e, e a quantidade de manifestações que eu, por mensagem que eu recebi as pessoas super torcendo, super felizes, isso assim foi muito bacana, assim, ver o quanto as pessoas, elas também estavam na minha luta, sabe, e elas sabiam o quanto era importante eu conseguir. E também a felicidade da minha família, né, minha família até o final achou que eu não ia entrar, e eu entrei, fui, voltei, e assim, é gratificante, estou bem feliz.